Eu tô pura emoção, sabe? Porque tem um assunto é, muito incômodo que eu preciso falar aqui com vocês. Olá, companheiros, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana Ribeiro, a Ana Ribes, aquela. Companheiros, eu eu tô aqui fazendo esse vídeo, vocês me desculpem, eu tô até um pouco ofegante, porque eu tô um pouco pilhada, porque na verdade eu tô da vida com um assunto que tem incomodado muito ultimamente e eu acho que esse assunto não incomoda só a mim, esse assunto incomoda muita gente, muitas pessoas porque é um assunto chato é um assunto pegajoso é um assunto insuportável que é essa tal de censura da política identitária. Gente, pelo amor de Deus agora eu fiquei sabendo que as feministas Simplesmente decidiram censurar uma música do Chico Buarque. Onde já se viu uma coisa dessas? Elas querem censurar uma música que o Chico fez em 1967 para Nara Leão, a pedido da própria Nara Leão. Ele fez essa música, como ele mesmo diz numa das entrevistas, foi uma música encomendada, uma música que a Nara pediu para ele que fosse assim. A Nara falou, Chico, eu quero uma música que fale de uma mulher que sofre porque o marido sai de casa e ela quer que o marido fique em casa. Foi isso que a Nara pediu para o Chico. O Chico foi e compôs a música Com Açúcar, Com Afeto. Essa música foi composta em 67 e aí... As feministas, eu não sei quem são essas feministas. Não tenho ideia de onde elas saíram, se elas existem, quem são elas. Elas simplesmente decidiram cancelar, né? como se dizem, para mim isso não é cancelamento, isso é censura. Essa música do Chico, alegando que essa música é machista, machiste, né, como elas falam, e, e essa música ela é... Ela coloca a mulher como uma figura submissa ao homem e blá, blá, blá, blá. E esse papo furado todo que a gente já está acostumado a ouvir. Eu não sou uma pessoa reacionária, eu não sou uma pessoa fascista, eu não sou uma pessoa de direita, eu não sou uma pessoa de extrema direita, eu não sou nada disso, mas eu sou radicalmente contra essa política. Primeiro, essa política de, de censura, de cancelamento, não é nossa, não é do nosso país. É uma política que limita as pessoas, é uma política que, que te proíbe de falar as coisas que você quer falar, as coisas que você tem vontade de falar. É uma política autoritária, é uma política fascista até, eu diria. Porque se você começar a cancelar, se você começar a censurar, se você começar a querer prender, porque é isso que eles querem, eles querem prender as pessoas, por tudo que as pessoas falam, eu acho que não vai sobrar ninguém solto nesse mundo, porque é natural das pessoas. Eu nasci na periferia, e na periferia, os meninos, eles se chamam de viado entre eles. E é uma coisa tranquila, ninguém se sente ofendido. Então, isso não é uma política, gente, isso é uma ditadura, gente. E agora mexeu com um ícone, uma pessoa importante que representa o nosso país, que é o Chico Buarque, que é uma pessoa conhecida mundialmente, que é uma pessoa tocada no mundo todo. E o Chico, infelizmente, cedeu a essas pressões, a essa palhaçada de que ele não poderia mais, ele não pode mais cantar música com açúcar, com afeto. Se ele não pode mais cantar música com açúcar, com afeto, então ele, ele não vai poder cantar mais Mulheres de Atenas. Imagina se ele cantar Mulheres de Atenas, que é icônica, é uma música assim que todo mundo conhece, é uma música belíssima. Ele não vai mais poder cantar Olhos nos Olhos, porque ele também coloca ali um rompimento de um relacionamento, de uma mulher que passou por uma situação e, e que ela foi... Desprezada por um homem e acabou o relacionamento. Gente, com açúcar, com afeto, é uma musiquinha linda, gente. É uma música fofa. É uma música que ele fez para Nara Leão, gente. Tem a Nara cantando. Você vai olhar no YouTube e você vai ver. Que gracinha a Nara cantando aquela música. Não tem absolutamente nada demais na letra da música. É, quem conhece essa música sabe do que eu estou falando. Então, esse, esse, essa censura que estão fazendo com essa música do Chico... É uma coisa, assim, absurda, desproporcional, sabe? Não dá para engolir, gente. Essa política, ela tem alguma coisa de muito grande por trás dela. Alguma coisa que é muito maior do que um simples cancelamento. Como é que você pode tentar impedir uma pessoa de falar alguma coisa porque você não gosta do que ela falou? Gente, isso está errado. Isso não pode continuar. A gente tem que entender que isso não é uma política nossa, isso não é uma política saudável, você não pode censurar as pessoas, as pessoas pensam o que elas pensam, elas são o que elas são, e aí você não pode censurar as pessoas porque elas vão reprimir aquilo e as coisas vão ficar piores. E tem uma outra coisa aí que incomoda muito, é interessante né, mexerem bem com a nossa cultura, com a nossa música, então, por que a nossa música? Por que a nossa cultura? Por que a nossa história? Não, gente, não dá para aceitar isso. E Eu acredito que muita gente concorde com o que eu estou falando. É, isso é uma coisa inadmissível. A gente tem que dar um jeito de combater essa política, porque a gente não pode ficar dependendo de ditadura de pessoas que querem pronunciar a palavra a palavra elo elo elo são pessoas que falam elo no lugar de ele para não falar ele gente freud fez várias obras e nessas obras freud explica muito bem a razão disso tudo isso não pode ter poder gente não isso não pode isso não pode é, a gente não pode depender disso para poder conversar para poder falar para poder gostar de uma música é, é um discurso moral, gente, é moral, moral, o moralismo está por fora, a gente tem que combater moralismo. É isso que a gente combate na extrema direita, não é? Então a gente não pode aceitar isso da esquerda. As pessoas precisam ser conscientizadas, elas precisam crescer porque elas já adquiriram consciência. É, nós precisamos ter campanhas, eu não estou aqui nesse vídeo negando... Que de fato exista machismo, que de fato exista violência doméstica, que de fato existam pessoas subjugadas a outras pessoas, que de fato exista racismo, que exista homofobia, etc., etc., etc. Não, eu não estou negando isso. O que eu estou querendo dizer com esse vídeo é que esse não é o caminho que vai dar certo, que a gente vai conseguir combater esse tipo de coisa. Não, gente. Temos que conscientizar as pessoas, conversar. Agora, o que, que uma música do Chico Buarque, de 1976, que fala sobre mulheres no contexto daquela época, vai mudar em alguma coisa, em todo esse machismo que realmente existe? Gente, não. Não dá para aceitar a ditadura. A gente tem que ter liberdade para poder falar, para poder se expressar, para poder resolver as coisas, para poder questionar. Porque nós não podemos viver assim, gente, sob uma ditadura imposta por pessoas que a gente nem sabe de onde vieram, nem quem são. Não, a gente não pode aceitar isso. Então, eu deixo para vocês aqui esse recado, estou realmente bem chateada com essa situação, achei um absurdo essa censura, esse cancelamento, também acho que o Chico não deveria ter cedido a isso, a essas pressões, são pressões infundadas, não tem nenhum cabimento, é uma coisa assim sem pé e sem cabeça, mas é isso que eu queria falar para vocês, obrigada para você que me acompanhou até aqui. Por favor, deixe o like e se inscreve no canal, que a gente vai aparecendo com outros conteúdos na medida do possível. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada.